Vim aqui para agregar, pode ter certeza disso. Meus cumprimentos ao presidente Valdir Maranhão. Prova viva que voto tem consequência. Meus companheiros, agora há pouco um colega disse para mim que eu tinha que ter muita coragem para se candidatar. Obviamente, talvez ele pensando no resultado final da minha votação. Eu lhe respondi, eu estou mais imbuído do espírito de patriotismo do que de coragem, o que falta para muitos de nós. Nós não podemos ter uma eleição para presidente da Câmara, onde os nossos problemas se apresentam como possível solução junto a esse novo presidente, quem precisa de solução, é realmente o nosso povo brasileiro. As necessidades que o povo brasileiro tanto precisa. E a Câmara tem uma responsabilidade enorme em cima disso daí. Fui candidato a primeira vez em 2005. Me considero vitorioso, porque conseguimos na época derrotar o candidato Luiz Eduardo Grinhal do PT, que caso eleite, Trazia danos irreparáveis à nossa democracia, com toda a certeza. Todos aqui sabem, e muito bem, que nós vivemos uma crise nunca sentida em nosso Brasil, nos três poderes. O discurso aqui é para resgatar a credibilidade da nossa Câmara. Mas o resgate vem através da melhor Eleição dos candidatos, não só a presidente, bem como os integrantes da mesa, diretora. Assim, nós não podemos ter qualquer dúvida, nenhuma dúvida, por menor que seja, sobre a conduta do futuro presidente dessa casa, bem como os seus integrantes da mesa. Já tivemos um problema recente, próximo passado. Não podemos passar por um problema semelhante. A Câmara... É o discurso de todos, tem que ser ativa, independente e responsável. E o voto de vocês chegará a isso se vier do coração e da razão, e não de interesses pessoais. Como nós sabemos, como o Executivo, sempre interferiu nos trabalhos dessa Casa, especial por ocasião das eleições. Hoje, temos uma Câmara que não cria leis que não fiscaliza e não representa os anseios do povo. O poder legislativo se apresenta subserviente ao executivo e submisso ao judiciário. Olha uma matéria aqui, na capa do, talvez, do maior jornal do Brasil, que causa preocupação para nós e passa, logicamente, passaria por uma apreciação do presidente dessa casa. Ministro do Supremo propõe legalizar maconha e cocaína. Olhem, meus senhores, a Câmara não legisla mais. Sobre esse argumento, essa manchete. Se é verdadeiro ou não, cabe ao jornal O Globo decidir e ao ministro, que teria declarado isso, confirmar ou não. Mas o Supremo vem legislando constantemente. Não só quer legislar nessa questão, mas como legisou a questão do aborto. Temos que ter um presidente que não peite, mas procure o chefe do poder máximo do judiciário e busque alternativas para isso. Ninguém pode admitir em sã consciência que o Supremo venha, porventura, se a informação for verdadeira do Jornal o Globo, legalizar maconha e cocaína. E não é só isso, meus colegas aqui da bancada da segurança, o CNJ legisla sobre a audiência de custódia. Vocês sabem como ativos da segurança, como vocês sofrem com isso. Temos que ter um presidente que questione isso junto ao CNJ. Afinal de contas, nós temos que cumprir e respeitar leis e não decisões de quem quer que seja. Mais ainda... Turmas do STJ também decide que desacato não é mais crime, é liberdade de expressão. Onde essa casa vai parar? Não vi nenhuma atuação do atual, ainda, presidente da Câmara, contrário a isso. Simplesmente baixa a cabeça, uma forma de subserviência. Nós temos que ser independente agindo dessa forma. O que se espera, então, do futuro presidente dessa casa? que ele entregue essa casa ao povo brasileiro, e não a grupos que apenas visam visa, visa, em parte, resolver os seus problemas. Qual candidato a presidente aqui? Eu acho que tem, tem. Alguém pode assumir certas bandeiras. O Rodrigo Maia, o presidente anterior, juntamente com o Peninha, no passado, por ocasião das eleições, garantiu para nós que botaria em votação o PL 3722 sobre desarmamento. Não sei quais os motivos não colocou. Essa questão nós temos que colocar em pauta. Nós estamos elegendo hoje um homem ou uma mulher que vai ser o dono da pauta. Não é ditador, mas é o responsável pela pauta. E essa pauta sobre desarmamento é importante e cara a todo o povo brasileiro que não tem mais segurança. Essa seria, com toda certeza, uma grande bandeira a ser defendida pelos parlamentares para apoiar um candidato com esse compromisso. Olha a bancada ruralista. Vocês representam os heróis da economia brasileira, os homens do agronegócio, e não aquela escola de samba do Rio de Janeiro que vai agora satanizar o agronegócio por ocasião do carnaval. Temos que ter um presidente da Câmara que tenha uma pauta para botar um ponto final na indústria das demarcações de terras indígenas, que levam o caos ao campo, que levam a, vão levar a bancarrota a nossa agricultura. Não, é o, não temos que ter um presidente para apenas ficar chancelando e buscando aprovar o que o Executivo quer. A bancada ruralista tem que ter um presidente que tenha esse compromisso com eles, sem o agronegócio, nós estamos mais do que falidos. Isso que temos que buscar. Temos que ter um presidente da Câmara que tenha autoridade e tenha posição, tenha altivez. Não tenha que ficar de joelhos para esse ou aquele poder por interesses pessoais. A independência vem daí. E mais ainda, essa independência... Vem do voto, do coração e da razão por parte de todos vocês. Eu espero que haja segundo turno. Sei das minhas chances que são remotas. Só não, as minhas chances só não são menores daqueles que não são candidatos. Mas, patrioticamente, eu me exponho, porque eu acredito no Brasil e acredito em muitos de vocês aqui dentro. É um apelo final que eu faço a, to a todos vocês. E concluo, meus senhores, é preciso que cada um de nós, meia dúzia, entre na disputa não pelo prestígio do cargo, mas para atender às necessidades e os anseios do nosso po sofrido povo brasileiro. Muito obrigado a todos.